Como é que é ter o Gui nesse caminho religioso? É uma felicidade enorme. O... Quando o Gui disse que queria ser feio, foi uma surpresa. Até então porque ele ainda era muito novo, não tinha muita maturidade. Mas, assim, estamos muito felizes de, dele ter é, escolhido essa caminhada, ter seguido. É, nós desejamos muita sorte, muita força. A saudade tem bastante, mas ela faz é. parte, é normal. E é isso, estamos com muita saudade e boa sorte nessa caminhada. É, o sentimento que eu e minha família toda temos também é de muito orgulho por ele ter seguido, né, o que ele sempre sentiu dentro dele, que é uma vocação que quem conhece o Guilherme sabe que é uma vocação mesmo que ele tem. A saudade é normal, né, como a Luísa disse, mas é um sentimento de felicidade, porque a gente sabe que ele está onde ele sempre quis estar e que ele está muito feliz por isso. E a Catarina Duque, sentem tem é, muita também saudade. Também, saudade. Beijo, Kiki. <risos> Beijo, Kiki. Tchau, beijo. Tchau, amamos você.